Terceiro Domingo da Páscoa Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Lucas Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a duas léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes, Que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam com um ar muito triste e um deles, chamado Cleofas, respondeu, Tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias. E ele perguntou, Que foi? Responderam-lhe, o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel, mas, afinal, é já o terceiro dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes, Homens sem inteligência e lentos de espírito, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinham o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhes dizia a respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir por diante. Mas eles convenceram-no a ficar, dizendo, Ficai conosco" porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a benção, partiu e entregou-lhe. Nesse momento, abriram-se-lhe os olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro, no ardia cá dentro o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente regressa a Jerusalém e encontraram reunidos os onze e os que estavam com eles, que diziam, Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da Salvação E temos, temos hoje, acabámos de ouvir, um, um evangelho muito bonito, uma passagem muito bonita, muito bonita do evangelho, que é a dos discípulos de Maús neste grande, neste grande tempo, que é a Páscoa, este longo, longo dia que se estende por 50 dias até ao Pentecostes, esta experiência dos discípulos de Maús Vemos que Jesus se aproxima deles, indo eles em caminho, mas não é um caminho qualquer, eles vêm saindo de Jerusalém, de regresso para Emaús, mas vêm afastando-se de Jerusalém. Ora, a história da salvação tinha sido anunciada que os grandes momentos da história da salvação se aconteciam em Jerusalém. Nenhum profeta uh, seria morto fora de Jerusalém. Jesus Cristo é em Jerusalém que morre e ressuscita. A grande novidade, a grande notícia da salvação da humanidade acontece em Jerusalém. E eles vêm para fora de Jerusalém. E o que é que nós vemos Jesus vem ao encontro da sua, da sua caminhada, revela-se e fala-os regressar a correr a Jerusalém. Eles regressam. O encontro com Jesus fala-os regressar a Jerusalém. Aí onde os acontecimentos verdadeiramente importantes se realizam e de onde se, de onde se parte para depois ir anunciar ao mundo inteiro. É assim que Jesus também vem à tua vida. Nos caminhos por onde andas, nos caminhos por onde eu ando, nos caminhos por onde andamos, Jesus aproxima-se, revela-se, recentra-nos, faz-nos virar quando é necessário o sentido da nossa existência para que não nos afastemos dessa novidade jubilosa que é a vida nova de Jesus Cristo ressuscitado para o mundo. Como é que aceitamos essa, essa, essa revisão das orientações, dos rumos, dos, dos sentidos, dos projetos em que, em que estamos em, envolvidos, em que tu estás envolvido. Deixas que Jesus, de facto, ao aproximar-se dos teus itinerários, dos teus percursos, possa ser ele uh, a tomar o leme e a orientação uh, do caminho. E depois vemos como Jesus se dá a conhecer. Primeiro, pegando em toda a Escritura, explicando-lhe o que nas Escrituras era dito acerca dele. E fazendo essa caminhada interior, não é apenas uma caminhada geográfica, é sobretudo uma caminhada interior. E às vezes nós temos tanta dificuldade em, em compreender as Escrituras, escolhemos apenas aquela parte das Escrituras que mais nos diz, que mais somos capazes de, de, de entender, que mais mexem com a nossa sensibilidade. E o desafio que Jesus te faz hoje é reler a sua vida e reler a sua proposta e reler a, a, a, a renovação que ele vem trazer à tua vida a partir do todo da Escritura. Aprendendo a, a conhecê-lo progressivamente e quando não sou capaz de entender alguma coisa, pegar naquilo que é entendível e deixar que seja ele na intimidade, na relação na partilha com os outros a traduzir a, e a trazer uma luz nova para a nossa vida. Mas depois o momento decisivo é a fração do pão, quando ao partir do pão os seus olhos se destapam, como que caem as impossibilidades, as dificuldades de reconhecer, que afinal aquele uh, companheiro que tinha chegado era o próprio Jesus. Porquê? Porque o partir do pão é o sinal maior de, de uma vida feita dom onde a presença de Jesus Cristo não é apenas para ser melhor pessoa, não é apenas uma ajuda para, sermos, para que a vida nos corra bem, para que a vida te corra bem. É a descoberta de que a tua vida só é verdadeiramente vivida e abraçada quando ela é feita um dom até ao fim, ao mesmo jeito da vida de Jesus. Porque foi o facto de ele tê-la dado até às últimas consequências que permitiu com que a vida dele fosse depois dada por ele, pelo Pai, por Ele, no Espírito Santo, a todos nós e se tornasse a nossa própria vida nessa força do Espírito Santo. E por isso é, é o sinal da, da Eucaristia, é o sinal do sacrifício pascal de Jesus, é o sinal dessa entrega de Jesus que se torna para nós renovadora da nossa vida e capacitante de um olhar novo e de uma vida nova desafio-te esta semana a poderes fazer a experiência de ir à missa ao longo da semana, alguma vez durante a semana e quando não puderes visitar o Santíssimo Sacramento e diante de Jesus nesse, nessa oferta total e completa, decidires o que é que podes rever, ver de maneira diferente na tua vida e agarrar sem fugir, como fugiam eles de Jerusalém, mas abraçando a transformação que Jesus vem oferecer-te.